Metal Slur! Metal Slug. Mission 3, start! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Buterando Jogos! Hoje vamos, vamos continuar com o Metal Slug! Então se liga que já começou! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Granada, Obliterar! Heavy machine, heavy machine. Essa já é a terceira missão. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a play. E esse correspondente que vai estar tá aqui no card. E olha o cara aí! E olha o cara, tá se achando o ramo. Toma! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, esqueça do like. Opa, cheguei pra festa. Beleza. A gente vai soltar o refém de destruir esse negócio Tá pegando fogo, bicho Obliterar Ih, Olha o cara aí Opa, super veículo, zero, zero, um Fogo Ih Perdemos um refém. Okay. Thank you. Okay. Quando você sai do veículo, você fica invulnerável por algum tempo. Essa é uma manhã interessante para você escapar dos tiros. Pronto. E agora vamos para o chefe. Disparar. Cuidado. Lá vai bomba. Obliterar. E é isso aí! Não esqueça que seu feedback é muito importante, lembre-se que eu leio todos os comentários. Não tive chance nenhuma de alcançar o, o prisioneiro que fugiu, mas tá tudo bem. Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e... Até a próxima!